Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Gecimário. Para quem não me conhece, eu sou o João Francisco e galera, fiz mais uma compra da Shopee. Acabou de chegar aqui o produto e eu já vou abrir e já quero mostrar para vocês que produto é esse, né? Esse aqui foi um produto que a galera também pediu para mim estar comprando, para estar mostrando aqui no canal, que a galera está muito gostando, muito curiosa e assim quando alguém quer comprar alguma coisa ou ver algum anúncio pode ser. é eu tô fazendo da Shopee mas já te fiz também aqui Mercado Livre e qualquer outro site de compra eles pedem aí no comentário ou pelo o meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo para me apresentar tra o produto dependendo do assim do produto se não for importado ou também né galera é muito caro eu trago aqui no canal, abro o pacote e mostro né A galera vê o vídeo, dá aquele like, deixa os um comentários E assim vamos seguindo o canal aqui, fazendo os vídeos e de acordo que passa Aqui no meu dia a dia né galera E o produto galera de hoje Aí Que o inscrito pediu também está trazendo e mostrando que provavelmente ele quer adquirir né ou quer saber algo sobre é isso aqui galera olha uma misteira uma sanduicheira mas essa aqui galera ela é dupla função ela é sanduicheira e é grill ou seja ela faz seu sanduíche mas também ela pode assar aquele seu frango aquele peito de frango um ovo e eu vou fazer o teste se realmente ela tem essa dupla funcionalidade aqui ah, já tem as imagens aqui ó antes de abrir para vou mostrar a imagem da caixa e também já vou fazer aquela foto da capa né isso aí galera é, tem aqui ó que eu ia mostrar já tem uma imagem aqui que é do sanduíche tá vendo aquele pão de forma o o, o tal o tradicional né? eu não sei como se chama na, na sua região aí aqui é, chamamos de misto, né? quando defeito é de queijo e presunto, ou um sanduíche que quando se incrementa mais alguma coisa, e está mostrando também que ela consegue, olha, galera, ela também consegue fazer a função de grill. Tenho aqui uma salsicha, é, um peito de frango e uma carne. E é isso que agora eu vou abrir e tirar e já vou fazer o teste se realmente ela tem a função de grill. E bora lá! Se já estiver gostando, deixa aquele seu like. Deixe seus comentários compartilha esse vídeo e se você não foi inscrito no canal se inscreva aí agora para ajudar o canal a crescer e nós bater aí uma metinha que eu estou até o final do ano de 10 mil inscritos galera vamos lá que nós estamos chegando falta pouco viu tô muito feliz falta pouco então bora lá tem aqui o lacre de segurança né vamos tirar aqui e já vou abrir a caixa nossa, dessa aqui, galera, eu nunca tinha visto, não, tá? Eu sempre conhecia, eu sempre conheci, né? A sanduicheira, só aquela de fazer o, o lanche. Agora, essa com função grill, bora lá! Olha, tá aqui, ó. Já vou deixar, jogar, já deixar a caixa por aqui. Essa minha aqui, galera, como eu sou do estado do Santo ela é 127 volts ou muita gente fala, costuma falar em 110 volts né então quando você for fazer sua compra na internet verificar a voltagem tá da sua casa e verificar a voltagem no site para depois não dizer que chegou errado já dando uma alertinha para vocês a marca é da Mondial né que é considerada uma boa marca aí para esse tipo de produto e se vocês quiserem saber galera o preço quiserem Saber a loja, deixa comentários que eu não vou deixar aqui no meu canal, não vou fazer daí eu vou fazer propaganda é, de site nenhum, de nada aqui no meu canal. O intuito é trazer o produto, já estou ainda mostrando até a marca da Mondial aqui, né? Então deixa muito like, quem sabe a Mondial não vê também os meus vídeos e dá uma recompensa aí, ou dá pelo menos um, um, um obrigado. Mas tá, voltando lá pelo site da Shopee, que foi uma compra do site da Shopee Se algum detalhe que você quiser saber de preço, loja, é, deixa comentários que eu mando pessoalmente Para cada comentário que estiver aqui, ok? Então seguindo, é normal né, o design é igual a outra qualquer, não faz diferença nenhuma Tá aqui, bem parecido, tem o, a, o LED indicativo, vermelho quando tá ligado Verde quando está aquecendo é, Abrindo aqui galera Ela tem as duas chapas é, é comum igual a outra A diferença é que ela tem a função grill Ou seja, é cerâmica tá? Ela não gruda É antiaderente né? Já tem essa diferença aí pro grill Que o grill se for um material Que não seja bem antiaderente mesmo Se não for um cerâmica bem legal Se não for uma chapa bem legal Vai dar trabalho na limpeza, vai grudar, não vai ficar um serviço bem bom. Então já estou vendo aqui. E agora vou mudar de câmera, né? Vou posicionar ela aqui, vou ligar e bora o que interessa. Se realmente eu vou conseguir fazer meu sanduíche usando ela também como grill. Vamos ver o que dá para me fazer aqui hoje, né galera? Eu não separei nada, chegou aqui agora para mim. Eu vou ali na geladeira, o que tiver deu pé. Então bora lá. Aí galera, aqui eu já separei, né? Para fazer os testes. É, para um lanche simples, um sanduíche simples, o bife do hambúrguer que é normal todo mundo querer usar, né? Geralmente em casa a gente frita, como a gente não tem chapa, né? A gente frita em panela, um ovo, né? Também que frita em frigideira. E agora aqui para uma coisa mais sofisticada, um petisco aí, né? Para fazer aquela tomar aquela cervejinha, né? Fazer aquele aperitivozinho. é separei aqui, ó, um bife de peito de frango e um bifinho de carne bovina. É pouquinho, que é só fazer o teste mesmo Só tá aqui eu aqui em casa Então pra não ter desperdício, né? Eu já vou ligar aqui a nossa grill Percebeu que que acendeu a luz? Ela já está arquecendo, é normal Ó, já tá aquecendo. E eu vou começar, galera, aqui ó Vamos ver no nosso lanche, né? Fazendo aqui, ó o bife de hambúrguer já pode colocar aqui, né? é só fechar e vamos aguardar o tempo aqui que ela vai começar a fritar. Vamos ver se realmente frita, vamos ver se a função gril vai funcionar. Já deixa os comentários aí, galera, O que vocês acham. E galera, olha rapidinho, já começou aqui a esquentar, então já começou a fritar. Ó, começou o barulho, vamos ver se vai dar para escutar o barulho aqui. Olha tá dando certo galera tá fritando ó de boa aqui então deixa eu fechar né que é para aproveitar a temperatura dos dois lados já vou dar um, um cortezinho aqui na filmagem e já volto abrindo aqui ela já prontinha aí galera já passou alguns minutos aqui né Olha tá saindo a fumacinha dá para saber dá para ver ali E sinal que tá assando agora não abrir ainda vou abrir Agora pra ver, olha Galera Hum Tá dando certo, hein Olha Ela tanto faz, tá? Porque como esquenta A chapa de baixo e a chapa de cima Ela vai assar as duas partes ao mesmo tempo Então não, não, nem precisa virar, ó Que vai estar tá igual Parece que a chapa de baixo Esquenta mais do que a chapa de cima um pouco, tá galera? Hum, olha como que tá já, ó prontinho ó já tá assadinho aqui fica no ponto que vocês quiserem tá quem gosta ele mais assim vermelhinho bem sequinho né de bem assado deixa assar mais para quem gosta assim mais é um pouco suculento eu particularmente tudo que é de carne aí tanta carne mesmo como o derivado dela que é aqui o bife dos hambúrguer eu gosto um pouco mais suculento não gosto muito assado não nesse ponto aqui para mim tá bom e olha galera agora né vou pegar um prato ali vou retirar e vou colocar os ovos né vamos simular aqui que eu tô fazendo um sanduíche para mim de bife né com o bife do hambúrguer que ele é bovino tá mas eu acho que serve com frango se deu certo aqui você pode colocar o os bife de hambúrguer da sua da sua preferência de frango de carne bovina ah, galera tem uma curiosidade aqui galera ó ela ela assim ela aciona ela começa a fritar mesmo tá vendo quando está apagada tá o verde está apagado e não com o verde aceso ali ó. o verde acendeu mas já foi aqui indicando que já tá é, acabando já o, o processo de, de esquentar a chapa então quando o verde tá aceso é sinal que tá bom né O possivelmente bom Aí tira, mas ela começa a esquentar mesmo, assar, quando o verde está apagado, tá? Galera, eu já vi curiosidade aí de alguém perguntando. Em outros vídeos aí, em outros canais, em outros lugares aí. Então, vou retirar esse aqui, vou colocar os ovos. Então, vamos lá. Já foi o ovo diretamente aqui na chapa, né? Um ovo. Será que cabe dois, galera? Vou colocar dois, hein? Vamos colocar dois. Já que é teste, é teste, né? Vou colocar o outro lá de. lado de cá, assim. E agora, da mesma forma. Ui, quebrei. Quebrei a gema do ovo. Não é para ter quebrado não, mas quebrei. Da mesma forma, galera. Só fechar, ó. Fecha. E vamos aguardar. Aí, galera. Eu olhei aqui no relógio mais ou menos entre 5 e 8 minutos Assim que você coloca o produto nessa grill né, Nessa sanduicheira grill a 2 e 1 um, Ela já fica nesse ponto, ó Olha que delícia Hum, se vocês sentissem o cheiro que está aqui, galera tá um cheiro muito gostoso Cheiro de lanchonete, hein? Hum, ainda faltou o bacon, falou de lanchonete, lembrei do bacon <risos> Esqueci do bacon é, Já dá aí, em, ter, em torno de 5 a 8 minutos, já fica nesse ponto E olha como que ficou o ovo, galera Já, ó, durinho, agora vamos ver se ele descola aqui, né? Aí galera, já limpei, né? A, agriu aqui a chapa é, Foi fácil de limpar E agora, né, vamos aqui o que interessa, né? Vamos ver aqui agora, ó, se ela vai grelhar realmente o frango, hein? A galerinha aí que gosta do frango. Aí, ó, A galerinha que gosta de um frango grelhado. Ó, dois franguinhos, uma carninha também. Galerinha que gosta aí, ó, de um petisco. Opa! Apenas que ela é muito pequena, galera Não cabe muita coisa não, tá? É pra uma pessoa só Dá pra fazer até pra mais gente Mas tem que ter paciência, tá? Tem que ter muita paciência Senão, não vai não Ó, vou colocar aqui Carne aqui Deixa eu ver, bifinho aqui Já acabou, né? Não tem mais espaço não Vou enfiar aqui também Colocar aqui Isso. Joga logo tudo aqui de vez aqui em cima também, uma gordurinha aqui para ficar legal. E agora, né? Depois de ajeitadinho, ó, ficou bonito, hein? Olha que tá a minha griva aqui, hein? Tá top, galera. O vídeo nesse muito like, muito compartilhamento e deixe sugestões de vídeo, galera. Se tiver alguma coisa aí que quer que eu traga no canal, é, compras aí da, da desse sites de compra. É, pode mandar aqui nos comentários né que na assim na, na possibilidade que eu estiver, eu faço o vídeo para vocês sim tá então vamos fechar aqui ó hum, ó e depois no final do vídeo eu vou contar o que eu achei da, da, da minha gril aqui hein por enquanto tô gostando o funcionamento dela tá top né mas no final do vídeo eu vou fazer aquele resumo geral agora vamos aguardar aí a média de 5 a 10 minutos de novo e vou abrir para ver como que vai ficar aqui aí galera fez passar em média aí de 5 minutos né entre 4 e 5 minutos agora eu vou abrir hein? parece que com com a gril que ficou meio diferente galera ela ficou o tempo todo soltando essa esse vapor aqui e agora eu vou abrir hein? abrindo aqui vamos ver que que vai dar olha Hum, cheirinho bom. Hum, galera. Veja que top. Hum, grelhou mesmo, hein, ó. Like, galera. Muito like. Rapaz. Hum, ficou legal, hein? Olha o frango, galera. Olha o frango. Não precisa brilhar não, porque do jeito que tá de um lado tá do outro, ó. Pode deixar mais, pode deixar menos. Aí é de, é de acordo com o que cada pessoa é se agrada eu achei que ela ficou bem melhor com a carne né ela se sabe muito bem com a carne do que com o ovo mas o bife de hambúrguer foi bom com a carne aqui ó ficou excelente já deu para fazer um petisco que legal a minha carne ficou bem grelhadinha o meu frango ficou bem grelhadinho esse ponto para mim que já tá bom quem quiser né pode deixar mais tempo cinco minutos aqui dentro ó até mesmo já vou até experimentar aqui ó então galera para terminar o vídeo aqui né assim ela cumpre que promete né ela realmente grelhou aqui a carne deu para fazer todos os ingredientes que eu quis aqui do meu do meu hambúrguer né do meu lanche do meu petisco também ela assou tá assando ainda ó veja que beleza ó. tá toda grelhadinha não coloquei nenhuma gota de óleo Uma que as carnes já tem, né? A gordura natural dela Então você viu que não apresentei óleo nenhum aqui É uma coisa também bem sadia é, Por controle de colesterol aí Vou retirar aqui, né? Já vou desligar Vou desligar aqui da tomada Para desligar, galera, ó Não tem jeito É retirando mesmo, né? O plug da tomada Porque ela não tem botão liga de liga Ela não possui esse, esse botão Ó, eu vou colocar aqui minha carne, ó o meu frango, hum, tá, olha, o meu frango aqui, e olha que bonito que ficou, tá aqui, ó, com esse negócio fez um prato que eu achei, já é um almoço, né, já é meu almoço aqui já Então é isso, né galera, vou ficando por aqui nesse vídeo, tá aqui, ó, os meus ingredientes feitos na minha grill, né, o ovo, o bife de hambúrguer o peito de frango e um bife de carne bovina aí né não vou falar qual é a, qual é o nome da carne <risos> então gostei demais foi aprovado é deixe seu like gostou não esqueça se tiver alguma sugestão aí quiser que eu faça um vídeo falando sobre alguma coisa algum produto aí que que você viu em algum site de venda manda para cá né para mim manda através dos comentários aí de qualquer vídeo, tá? Não precisa ser desse em qualquer vídeo que vocês verem aí no, no meu canal. Pode deixar os comentários. Pode estar tá mandando aqui para o e-mail que está aqui embaixo. Né, Põe o contato do e-mail. Segue o arroba Gessimário, né? nas outras redes sociais. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. É, espero que tenha gostado. E espero vocês até o próximo vídeo. Agora, né? deixa eu deliciar aqui o meu lanchinho aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau!